só de eu conseguir fazer sozinha, fazer sem editar. Gente, eu não preciso editar mais meus vídeos. Por quê? Porque nesta plataforma... Vocês estão vendo que eu estou compartilhando slide? Aqui, ó, compartilhei slide. Agora, eu vou compartilhar aqui... É, deixa eu ver aqui, a minha vinheta. Quer ver? Ó, Eu vou colocar aqui no final a minha vinheta, mas eu já vou pôr para vocês verem. Pronto, voltei pra cá. Aí, se eu quero colocar um vídeo, vamos supor que eu queira colocar é, um vídeo... Ah, eu tô falando um tema qualquer e quero colocar um vídeo lá do YouTube. Eu já baixo o vídeo aqui pra ficar mais simples, tá? Em videoclipes. E vou colocar aqui, ó, como se fosse... Deixa eu ver se eu tenho algum vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar esse aqui, ó. que é uma contagem regressiva que a própria plataforma oferece aqui. Mas nesse caso aqui, em videoclipe, eu poderia ter colocado um vídeo do YouTube. Então, eu teria meu vídeo do YouTube já compartilhado, os meus slides. Eu vou mudando de cena, quer ver, gente? Ó, Eu vou colocar aqui, eu desse lado, ó, menorzinho, o slide aparecendo, ou agora eu vou colocar só o slide. Aí eu volto para cá ou agora eu quero só eu na tela, vocês estão vendo? Então, eu mudo de cenas, é só clicar um botão aqui, que já tem até a ilustração da cena, e pronto, o vídeo está pronto. Exemplo, essa live aqui de 40 minutos, eu vou depois publicar, né? É, e aí em vários nuggets que a gente fala de vídeos curtos, né? aí sim precisa só fazer um corte, não é editar, é só fazer um corte, que o próprio Canva faz isso para você. tá? Então, quando você entra lá no Canva, tem lá cortar, lá tesourinha, eu já corto meus vídeos e distribuo essa live aqui em vários conteúdos de um minuto, dois minutos. então, Ou seja, 40 minutos, olha quanto que eu vou conseguir ter aqui de vídeos nuggets, que a gente chama, são vídeos curtos, para poder distribuir nas minhas mídias digitais, tá bom? Então, gente... É, são dicas que a gente dá para que você possa ter é, o início no digital. Então, no StreamYard, você já tem o vídeo prontinho. Então, vamos supor que eu faça um vídeo de 10 minutos, já está pronto. Eu não preciso fazer mais nada, tá bom? É, porque eu já compartilho tudo. E no OBS, gente, eu precisava, eu levava horas e horas para conseguir primeiro entender aquela plataforma. Aí, quando eu ia gravar sempre dava problema, gente, e eu não tô falando isso só porque é para vocês é, entrarem aqui no StreamYard, não, tá? É porque aconteceu de fato isso comigo, vejam aí os primeiros vídeos que eu gravava, não é que fica ruim, não fica, fica realmente como essa aqui, porém, eu precisava de ter muito mais tempo, e eu, geração X, eu sou da geração X, eu não quero ficar né, tendo muito é, tempo para aprender, porque a gente, né, tem inúmeros projetos que a gente faz, então, e outras, se começa, não sei se vocês são assim, mas se começa a ficar muito difícil, eu já largo? Ah, não, aí vai a procrastinação, né? Ah, não, isso não é para mim, eu não consigo, é, não vai dar certo, aí eu começo, né, com as minhas crenças ó, limitantes, que eu não consigo. Então, quando eu aprendi o StreamYard, eu falei, não, eu consigo, vai dar certo e eu vou entrar realmente com foco agora no mercado digital.